Fala meus aliados, muito tem se falado sobre a recessão global, mas você sabe o que é essa tal recessão? Quando se fala essa palavra, mesmo que nunca tenha ouvido, não traz a sensação de que é alguma coisa ruim? Você também já sentiu isso? Bem, para trazer de maneira mais simplória, a recessão é uma fase de um ciclo que é comumente associado a depressão, decadência, crise... E bem, a gente tem passado por diversas crises nos últimos tempos. Tivemos um período, por exemplo, de grande seca. Lembro que havia muitas notícias na TV sobre racionamento de água, esse tipo de coisa. Mas temos recentemente a dita Covid, que ainda não foi embora né, completamente. Só ela já diminuiu drasticamente a produção global, seguido então da guerra, que teve um forte impacto em logística, agricultura, combustíveis, principalmente né já estamos com outra doença aí, que é a varíola dos macacos agora mas essa série de eventos gerou uma inflação globalizada porque os governos se viram na necessidade de imprimir dinheiro para distribuir para sustentar as pessoas dentro de suas casas sem produzir consequência disso, já que é tão fácil conseguir dinheiro Vamos ter que dispor de mais dinheiro para comprar as coisas que antes custavam pouco. Olha só, saiu no site do InfoMoney uma reportagem com o seguinte título: Com inflação superior a 100%, argentinos vasculham lixões para sobreviver. Parece coisa de outro mundo, né? Você pensar assim: que a Argentina, nossos irmãos, parecia até para mim um país diferenciado, porque eu via na TV. Em reportagens que mostravam ali, as pessoas felizes, tomando um vinho, assistindo a algum esporte, principalmente nesses períodos de esporte. Já no R7 tem a reportagem com o título Aqui tem um futuro para minha filha, diz a venezuelana que fugiu da fome. E tem essa outra reportagem que eu vou deixar aqui também, que é da CNN, tem os vídeos aqui no YouTube. E nesse caso eu vi o Chile, e ele inicia esse vídeo dizendo que o Chile elegeu um presidente de esquerda, que hoje sofre, né, porque ele vê uma redução no número de apoiadores, uma cobrança massiva por serviços públicos, por menos serviços privados, ao mesmo tempo que ele quer aumentar os impostos, mas tem dificuldade de fazer isso. Então se olha só, aí... Seu presidente quer cobrar impostos mais alto para conseguir te dar serviço público, mas qual é a lógica disso? Se você tem dinheiro para pagar uma consulta, não existe a necessidade de você pegar o seu dinheiro, dar para o governo, para o governo então decidir quem que vai te atender lá no hospital, no posto de saúde. Por que, que você não pega e não vai direto e você usa esse dinheiro só quando você precisa? Quando você não precisa gastar com o médico, o dinheiro tá lá para você usar com outra coisa. E outra, quantas pessoas já não passaram por um atendimento de péssima qualidade? Ou tiveram problema com médico, ou enfermeiro, alguém planta, plantonista, atendente? Aqui na minha cidade é comum, você vai no, no posto de saúde, na UPA, o recepcionista, a recepcionista muitas vezes não tá lá, ou quando tá... Demora pra gente passar numa triagem E depois demora pra ser atendido pro médico Os médicos fica todos fechados lá nas portas, lá no fundo Ninguém sabe se tá tendo atendimento Se não tá, se estão dormindo, se estão no Facebook, no Instagram E assim, a demora ainda é o de menos, né? O pior é você, além da demora, quando é pra ter o seu atendimento Você é mal atendido Tem algum problema, tem algum desentendimento Aí eu pergunto, se você Você que já tenha passado por uma situação dessa por qualquer problema que seja. Se você tivesse o dinheiro na mão e então a oportunidade de ir pagar um médico particular, ir numa outra clínica particular, você não preferiria fazer isso ao invés de voltar naquele posto, naquele hospital, com a possibilidade de ser atendido por aquela mesma pessoa, que você já tem um histórico ali ruim? Quem já teve esse tipo de experiência aí, deixa aí no comentário. Aproveita e clica no botão de curtir, se inscreve no canal, compartilha. Ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais e vamos que vamos. Então, assim, gente, não é de hoje isso. Já faz alguns meses que pressentimentos ruins a respeito da economia mundial estão surgindo. Tem alguns nomes de pessoas importantes aí, reconhecidas nesse meio econômico: Avaldo da Modaran, Noriel Rubini, James Diamond, o Elon Musk. Agora te faço outra pergunta. Se os países grandes, desenvolvidos, começarem a ter crises, o que pode acontecer conosco que vivemos num país com recessão técnica? É isso mesmo, a gente vive num país com recessão. E isso enquanto estava bom para os outros países. Mas e quando nem eles que são grandão estiverem mais dando conta? Bom, então o que podemos fazer? Bem, o meu canal é sobre investimento. Eu não sou nenhum guru, nenhum vidente para falar qual que é o melhor naquela situação. Mas o que eu sei, eu sei que eu tenho um pouco mais de facilidade para entender as coisas, para aprender e eu entendo algumas movimentações, um pouco ali do fluxo do mercado. Por exemplo, eu vejo os países aumentando a taxa de juros dos seus títulos públicos. Isso faz os investimentos dos países emergentes migrarem para esses países onde a moeda é mais forte, é mais consolidada. Esse movimento, essa migração, faz com que o preço das ações dessas empresas aqui nesses países emergentes caiam, se tornando também opções atrativas, principalmente para quem quer iniciar na renda variável. Então, no final das contas, o melhor investimento é aquele investimento diversificado, um pouco nessa empresa, um pouco naquela, um tanto em renda fixa, um pouquinho de fundos imobiliários, um investimento internacional mas empresas é aconselhável nesses momentos de crise investir se em ações de empresas do setor perene você pode pesquisar por isso aí no youtube no google tem um monte de vídeo eu vou falar sobre isso num vídeo posterior sobre ações perenes de empresas perenes agora a respeito da proteção eu também vou fazer uma horta aqui em casa, comprar umas codorna, que já faz tempo que eu converso com isso com os meus amigos. Porque se nada der certo, eu não vou querer comer no lixão tão cedo. E principalmente não quero que os meus filhos passem fome. Meus queridos, se você acompanhou o vídeo até aqui, eu agradeço demais por ter ficado comigo até o final. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, ativa o sininho, clica no botão de gostei compartilha, dá aquela força, me segue aí, mais uma vez eu peço, me segue nas redes sociais, está aí na descrição do vídeo, por hoje é só e a gente se vê na próxima, até mais!